Olá, ah, eu sou a Maria do blog Levou Maria e hoje tenho outro tipo de edição para vocês e esta é super interessante e eu achei imensa piada. Esta é a minha foto original e esta é a minha foto final, por isso se vocês quiserem entrar dentro do Instagram continuem a ver porque eu vou vos ensinar agora. Vou começar por dizer que eu vou usar o Photoshop, mas vocês podem usar a aplicação que vocês quiserem. Eu vou -vos deixar os links na descrição dos apps que vocês podem usar, mas vocês podem usar o pixel Art, podem usar o pixart, vocês decidem. Nós só vamos usar camadas, a borracha e pouco mais, por isso vamos começar. Ok, a primeira coisa que nós precisamos de fazer é criar a nossa moldura do Instagram. E para isso eu fui à minha conta do Instagram, por isso vocês vão à vossa, escolham uma foto e tirem print screen dessa foto. Eu tirei duas e depois fiz uma montagem no photoshop porque o primeiro print screen não apanhava tudo que eu queria por isso fiz um primeiro print screen depois fui até ao fundo do ecrã para apanhar a zona de descrição e a zona dos comentários e depois fiz essa montagem no photoshop No photoshop depois nós vamos precisar de retirar a nossa imagem para deixar lá um buraco transparente e eu coloquei umas linhas do lado para parecer mesmo que é uma moldura de seguida só precisamos de abrir a nossa foto e colocar a nossa moldura de Instagram por cima dessa foto. Eu achei que as barras pretas do meu ecrã do telemóvel não ficavam tão bem na foto, por isso retirei, mas isso vai depender do vosso gosto e da foto que vocês estão a utilizar, uh, por isso só retirei a parte preta e na minha camada da moldura diminui a opacidade para ver o que é que eu estava a trabalhar e o que é que eu tinha por detrás dessa moldura vou fazer de conta que eu estou a entrar na moldura, por isso a perna do lado direito vai estar ainda fora da moldura, a perna do lado esquerdo vai estar dentro, a minha cabeça vai estar também de fora e o meu braço do lado esquerdo também. Por isso o que eu vou fazer é apagar da moldura a zona onde a minha perna vai aparecer e o meu braço e a minha cabeça e é tão simples quanto isso. Depois de apagarmos essas três zonas, vamos só precisar de aumentar novamente a opacidade e está feito! Espero que vocês tenham gostado desta edição, eu achei-a super interessante. Se vocês quiserem mais, não se esqueçam de subscrever e deixar o like para eu saber. E vemos amanhã!